Olá pessoas! Hoje vou ensinar como abrir uma nova guia em qualquer navegador. Mas como hoje é o dia das mulheres, eu trouxe minha amiga Fernanda, e ela vai ensinar isso a vocês. Olá! Eu sou Fernanda. E vou ensiná-los como abrir uma nova guia, em qualquer navegador. Primeiro, você precisa abrir seu navegador. Em cima da barra de endereços, vai estar um sinal da adição. Então você só precisa clicar nele. Ou, se você preferir, também pode pressionar as teclas Ctrl T do seu teclado. Se gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Até mais.